Why you always in Por é aquela bala? não consegue? Que que ele que tá tentando pegar a mesma bom, que fez igualzinho! Que prefire sensacional, Renati! Olha aí a bala desse homem! Mano, que prefire lindo! Que prefire lindo! Olha! É, é o que vem chegando agora. Essa próxima é... Match point, Victor! Primeiro capa. Já vem de boa. Que balaça! Mudou pra ler sua estratégia. Né? E o primeiro 7, 1 a 0, Victor. Quase foi finalizado. Vem chegando por aqui. Já de deu aquela deitadinha no chão. Tá mandando pau na né? Matpoint, Victor, meu parceiro, meu parceiro, esse tem experiência. Ele deitou no chão e não quis saber. Vitória! Menos um beijo. Havia até pegado leve na hora de amar. Bate triplo! Eu fala do não ao invés de eu aceito. Talvez a história da gente não tá bom de tá. Eu pra você ah, tudo. Tudo que eu tinha pra dar. E do que é que adiantou? Nada. Eu que? queria brincar. Se eu não consegui dormir Não é café, culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema culpa da morena Tu beijo da morena Me diz o que tinha eu posso fazer se ela rouba -se. aplicar aquela bala, não consegue. Será que ele tá tentando pegar a mesma proposta? Luizzi fez igualzinho. Que prefire sensacional, Renati! Olha aí a bala desse homem. Mano, que prefire lindo. Que prefire lindo, olha. Yes. É o que vem chegando agora. Essa Match point, Victor. Número capa. Já vem de boa, ganha a oportunidade, que balaça! Mudou pra ler sua estratégia, né? Pra como sentir. E o primeiro 7, 1 a 0 Victor. Deado, quase foi finalizado. Vem chegando por aqui já dentro, deu aquela deitadinha no chão. Tá mandando lá! Mete forte, Victor! Meu parceiro, meu parceiro, esse tem experiência. Oh. Ele deitou no chão e não quis saber. Vitória victor campeão meu...